No último episódio, nossos heróis foram atrás de guerra, o terceiro o cavaleiro do Apocalipse. Após o combate, nossos heróis tiveram que sair às pressas novamente. E agora, restando apenas um cavaleiro do Apocalipse, a aventura continua! Saudação internautas, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos, no vídeo de hoje vamos continuar com os 4 Cavaleiros, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente, e para não perder os próximos vídeos inscreva-se e ative as notificações, e sem enrolar vamos para o jogo! fome e guerra foram derrotados. Agora só falta um cavaleiro. Mas esse não vai ser fácil. É a morte. Ela vive numa ilha flutuante. Uh, só é possível chegar lá por ar. Meu barco não consegue passar por lá. Isso é mal. Como nós vamos chegar lá? Eu ouvi dizer de um inventor que vive em Pangé que conseguiu fazer uma máquina voadora. Tio. Temos que falar com ele e vamos aproveitar para comprar armas também. Essa é a última aventura! E lá vamos nós! Cruzando os mares! Chegamos! E como dito, vamos fazer umas compritas! Ah, vamos ver. Anel mágico, cajado, machado para o Rigor, cajado para, cajado para Sara. Vende tudo e, por fim, uma tiara. Problema resolvido. Dá para vender o chapéu também. Feitas, agora vamos restaurar as energias. Muito bem, agora vamos procurar o inventor da máquina voadora. Será que é esse? Oi, eu sou o Jabá e que posso ajudá-los? Nós precisamos de uma máquina que voa. Mas ela não está à venda. É o maior tesouro. Desculpe. Precisamos dela para tirar a torre da morte. Nossa! Eu não sabia que vocês estavam indo para um lugar tão perigoso. Vocês não devem ir para lá. É muito perigoso. Uh, nós derrotamos peste, fome e guerra. Então são vocês os viajantes que estão destruindo os cavaleiros Que assim seja Vocês podem usar minha máquina Eu não ficaria mais orgulhoso do que vê-la Sendo usada para salvar a humanidade Muito obrigado, Sr. Jabá Pro alto e avante Muito bem, chegamos e lá vamos nós! Muito bem, o que que é isso? Chicote de Draco! Muito bem! Adiante! Muito bem pessoal, preparem-se, começou! Primeiro já foi O que é isso? É isso aí. Opa, equipamento nova. E agora estamos prontos para ir até o fim. É isso aí! Ah. Que beleza! Tudo bem, pessoal. O momento chegou. BATALHA FINAL! Não pode ser! Walter, graças a sua ganância de sempre querer conquistar mais, nós morremos por ti. Se você não fosse invadir a cidade do feiticeiro, todos nós estaríamos a salvo. E o mundo nunca passaria por isso. MAS EU NÃO FIZ POR MAL! O feiticeiro é ocupado pelas suas mortes e pelo caos no mundo. Errado é tudo consequência dos seus atos. Pegue sua espada e prepare-se para lutar. Ah! <laughs> Eu não posso lutar. Eles são os meus companheiros. Uh, Walter, isso é uma ilusão que a morte está pregando em você. Lute, Walter. Não podemos desistir agora. Sim, eu vou lutar. Meus companheiros nunca iriam dizer essas coisas. Isso não é uma ilusão. Depois da morte desses soldados, eu fiz questão de intensificar o ódio dentro deles. Mas estou cansado de brincar com essas duas almas fracas. É hora de mandá-las para o inferno. Não faça isso! Eles não têm nada a ver com essa luta! Parece que eles ainda têm um pouco de razão dentro de suas almas. Walter, não se preocupe conosco. Salve as pessoas que ainda vivem. Walter... Lembre-se, Walter. Você foi um ótimo general. Clyde! Zed! Mas que cena belosa, é hora de levar essas almas para o inferno. NÃO! Você sente raiva de mim, Walter? É o ódio que você tem em sua alma? Adoro almas com ódio. E depois de te matar, vou brincar bastante com a sua alma. Seja forte amigo, não deixe que seus amigos morram em vão, faça o que os seus companheiros queriam, LUTE WALTER! Sim, eu vou lutar, pelos meus companheiros, vamos lá, ao ataque! Vocês não podem me matar, eu sou a morte! Isso é por ter atormentado os meus companheiros. Não! E então os quatro heróis salvaram o mundo do grande fim. Houve uma grande festa, com muita alegria, e o mundo Teve tempos de paz. Descansem em paz, amigos. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou, não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima.